Olá Brasil, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Reflexão News, uma ótima tarde para todos vocês, tá bom? Quem vos fala aqui é o Fábio, agora são 17 horas e 15 minutos, tá bom? Uma boa tarde para Raquel Vaz, que chegou aí a todos que estão entrando agora no canal Reflexão News para a Cleonice, para a Luana, tá bom, gente? Já peço para você compartilhar este vídeo e deixe o seu like, pessoal, porque o seu like é muito importante para que nossos vídeos alcancem mais e mais patriotas, tá bom, gente? Veja só, a notícia aqui, ela é polêmica, gente. Gilmar Mendes agora caiu nas mãos da Procuradora-Geral da República, Raquel Doge. É verdade, gente. Veja só a matéria aqui, ó publicada no site o antagonista e tenho aqui uma outra matéria também para todos vocês que fala pessoal que os procuradores-geral da República estão muito felizes na troca do comando da Polícia Federal. E eu também vou trazer aqui para todos vocês essa notícia, tá bom? Então compartilhe, deixe o like, convide mais e mais patriotas para fazer parte do canal Reflexão News. Quem vos fala aqui é o Fábio, tá bom? Então vamos aqui com a primeira matéria, quero estar lendo aqui com todos vocês, que diz assim, ó segunda turma desarquiva processo contra Aécio Neves a pedido da Procuradora Geral da República Raquel Dodge. veja só que legal ó. a pedido da Procuradora Geral da República a segunda turma do STF gente, decidiu desarquivar o inquérito que apura a suspeita do envolvimento de Aécio Neves em esquema de corrupção e lavagens em furnas, olha só aonde entra Gilmar Mendes aqui ó, o caso o caso, pessoal, havia sido arquivado monocraticamente por Gilmar Mendes. Olha só, quem arquivou os processos contra Aécio Neves foi Gilmar Mendes. E Raquel Dodge terá agora 60 dias para apresentar novos elementos, ou seja, novas provas e concluir as investigações. Pessoal, veja só, a Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, gente, decidiu desarquivar os processos que haviam contra Aécio Neves. Lembra que nós aqui, ó do canal Reflexão News, há tempos, pessoal, eu venho aqui falando com todos vocês, que lá dentro do STF, eles estavam, sim, gente, arquivando os processos contra os políticos corruptos dentro do nosso país. Pois é, agora a Procuradora-Geral da República decidiu, falou assim, ó, Desengavete aí todos os processos Contra Écio Neves E contra outros políticos também Aguardem gente Porque logo logo ela irá pedir Também para desarquivar Processos contra Grace Hoffman Contra Lidenberg Farias E outros políticos também Seja da esquerda ou seja Da direita envolvidos Em corrupção e em lavagem De dinheiro e olha só O interessante pessoal Que o que eu vejo nesta notícia é que a Procuradora-Geral ela está sim apoiando agora com toda a veemência o governo de Jair Messias Bolsonaro agora, gente, em 2018. Agora, ali dentro do STF, juiz Sérgio Moro, junto com a Procuradora-Geral da República, Raquel Doge e também, gente, Dias Toffoli que agora decidiu de vez estar ao lado do povo brasileiro e também apoiando ali os militares no STF. Agora, gente, vamos ter vários e vários políticos presos em 2019. Vocês vão ver só, vários e vários políticos vão cair sim nas mãos do serviço de inteligência também da Polícia Federal e da nossa querida Aí Raquel Dodge que decidiu defender com veemência o povo brasileiro. Ou seja, gente, ela decidiu agora botar, pessoal, isso é muito sério essa notícia. Ela decidiu, perdão, colocar né, a Aécio Neves atrás das grades. É isso mesmo. Ela não temeu a afronta da esquerda ou da direita, não. Raquel Dodge agora, gente, ela vai partir para cima dos corruptos. Escrevam o que eu estou falando para todos vocês no dia de hoje, dia 20 do 11. Logo, logo, ela irá pedir também para desengavetar vários e vários processos contra Gleisi Gleice Hoffman e outros políticos que estão afrontando a nossa justiça. Aqui também, pessoal, mais uma notícia. Olha só que legal, gente. A troca ali, pessoal, no comando da Polícia Federal, agradou, agradaram os, pro, os procuradores da República. Vejam só, procuradores gostaram da nomeação de Valeixo para o comando da Polícia Federal. Nos grupos de WhatsApp do Ministério Público Federal, a nomeação do delegado Maurício Valeixo, pessoal, esse é o nome do delegado, foi muito bem recebida pelos procuradores do Paraná, que disseram assim, ó, na superintendência da Polícia Federal, a relação tem sido ótima, abre aspas, ele sempre analisou os pedidos que fizemos de forma técnica, sem vaidade, Valeixo sempre foi super atencioso conosco, diz uma procuradora ao site O Antagonista. Então é muito bacana, gente. Agora com essa troca também no comando da Polícia Federal, que agradaram aí os procuradores. Gente, veja só, os corruptos estão desesperados. Agora vocês imaginam só o desespero de Gilmar Mendes, gente o desespero do ministro Marco Aurélio e outros ministros que estão ali, que arquivaram esses processos que agora começam a ser desarquivados pela Procuradora-Geral da República e também, pessoal, com a troca agora na Polícia Federal, que irá sim, gente. Vários e vários políticos irão sim, pessoal serão investigados e presos pela Operação Lava Jato agora em 2019. Então, pessoal... Esta é a notícia de hoje, quem vos fala aqui é o Fábio, espero que vocês tenham gostado dessas notícias. Pessoal, agora aqui ó, quero tirar um tempinho com todos vocês também gente, para falar de oportunidade. Veja só pessoal, você aí que pretende ganhar uma renda extra, você que está aí com algumas dívidas atrasadas... Veja só a oportunidade que tem para você, muito bacana. Veja só o vídeo que o João Pedro e o Rodrigo fez para o nosso canal, que irá trazer para todos vocês uma oportunidade de ganhar uma renda extra dentro de casa. Veja só que legal. Você está com um projeto aí de reformar a sua casa, trocar o seu carro, fazer um plano de saúde para sua família, levar uma vida bacana, viajar o mundo e a grana tá curta? Eu, Rodrigo Moreno. Fechamos uma parceria com o João Pedro. Se você não conhece o João Pedro, João Pedro é um dos maiores experts em ferramentas para você utilizar o seu telefone celular, uma conexão com a internet. Você faz o curso do João Pedro e ele vai ensinar você o passo a passo como que você ganhar uma renda extra. Vou te falar uma coisa. Ninguém está prometendo para você dinheiro fácil. Ninguém está prometendo para você pirâmide. Ah, quanto mais gente entra, mais o outro ganha. Não, estamos indicando para você o um curso. Se você quer melhorar de vida, por que, que as pessoas estão estudando, fazendo faculdade, se capacitando para poder entrar no mercado de trabalho? O mercado de publicidade digital é um futuro promissor para quem entrar agora, que ainda não está saturado. Está longe de estar saturado. Aliás o mercado digital está precisando de você vai aí no link que está na tua descrição você vai aprender as ferramentas você vai aprender como utilizar o seu celular a sua conexão com a internet para você ganhar dinheiro você vai ganhar bem cara você vai arrebentar eu falo isso porque eu tenho pessoas próximas a mim que fizeram esse curso e estão se dando bem estão ganhando dinheiro você vai ganhar bem vai no link aí na descrição Fala João Pedro! E aí galera, beleza? Você gostaria de ganhar um segundo salário de 3 a 10 mil reais por mês, trabalhando aí na sua casa? Dá uma olhada nos ganhos que eu ganhei nos últimos meses com um negócio 100% online. Em janeiro, eu ganhei mais de 40 mil reais. Em fevereiro, eu ganhei mais de 25 mil reais. Em março, eu ganhei mais de 28 mil reais. E em abril, eu ganhei mais de 60 mil reais. Se você quer saber como que eu faço isso, clique no link na descrição desse vídeo, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro online de verdade. Tá bom pessoal, o link está na descrição do vídeo. E para quem está chegando agora, gente, são 17 horas. E 25 minutos para quem está chegando agora, a notícia ela é muito importante para todos nós, porque a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge decidiu desarquivar o um inquérito contra Aécio Neves, que foi arquivado por Gilmar Mendes. É isso mesmo que você está ouvindo. Agora Gilmar Mendes, pessoal, caiu nas mãos da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge não só Aécio Neves, não. Outros políticos também vão cair sim logo logo nas mãos da Procuradora-Geral da República Raquel Dodge. Por quê, pessoal? Esta essa velocidade, essa velocidade que a Procuradora-Geral da República pede agora no final do ano para desarquivar esse inquérito contra Edson Neves, porque ela quer sim, pessoal, mostrar para os brasileiros que ela está empenhada também em 2019, ao lado de Jair Messias Bolsonaro, em colocar, sim, os políticos envolvidos em corrupção e em lavagem de dinheiro atrás das grades. Então fica aqui, gente, o um nosso parabéns para o Procurador-Geral da República, Raquel Dodge que desarquivou um inquérito arquivado por Gilmar Mendes, agora Gilmar Mendes, Cuidado, que logo logo é você que irá cair também nas mãos do nosso excelentíssimo juiz Sérgio Moro. E também, para quem chegou agora, os procuradores-geral da República gostaram da nomeação de valeixo para o comando da Polícia Federal. Eles se alegraram... Porque Valen, Maurício Valeixo, ele tem desempenhado um, um trabalho fundamental na superintendência da Polícia Federal. Diz aqui uma procuradora que ela diz assim, ó, ele sempre analisou os pedidos que fazíamos de forma técnica, sem vaidades. Valeixo sempre foi super atencioso conosco, finalizou uma procuradora ao site O Antagonista. Então pessoal, agora com Gilmar Mendes nas mãos de Raquel Dodge, não só ele, outros e outros ministros, e também essa troca na Polícia Federal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da notícia, já peço para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscrever, compartilhar, porque logo, logo, gente, estaremos aqui com mais notícias em primeira mão para todos vocês. Agora, Gleice Hoffman deve estar desesperada, porque... Ela achou que era só o ministro, que era só o novo ministro, agora juiz Sérgio Moro, indicado por Bolsonaro, que iria partir para cima dos corruptos. Agora ela espantou, pessoal, porque agora a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge decidiu também trabalhar em conjunto com a Operação Lava Jato, tá bom? Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Quem vos fala aqui é o Fábio. Uma ótima tarde para, para as 2.145 pessoas ao vivo agora. Agora são 17 horas e 28 minutos. Quem vos fala aqui é o Fábio. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Obrigado pelo like, pelo compartilhamento. Juntos, pessoal, nós somos mais fortes. Juntos vamos lutar por um Brasil melhor, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e logo, logo... Estarei aqui com todos vocês com mais notícias exclusivas em primeira mão, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até mais. Tchau!